Boa tarde, boa noite Eu me chamo Lana Guimarães, tenho 18 anos Sou moradora da freguesia Jacarepaguá, na zona oeste do Rio Faço parte da tribo Arte, Assim como os meus amigos que vem compartilhando Com vocês aqui no canal Instituto Tear, diferentes tipos de intervenções Artísticas Feitas nesse período de isolamento social E hoje eu vim compartilhar Também com vocês uma das minhas Criações nessa quarentena Que são as pinturas No papelão mas nomeado como máscara de papelão. Vou explicar por que. dar um exemplo. Bem, essa daqui foi uma das minhas pinturas, que é a caricatura, meio tortinha e fofinha, da Frida Kahlo. Também, uma outra ideia, é essa pintura aqui representando o Oxum, também feita em papelão, como base papelão. Essa ideia deu início quando um amigo meu chamado Jorge Rosendo compartilhou num grupo do WhatsApp essas pinturas feitas em papelão, e aí eu achei muito interessante justamente pelo papelão ser um material super acessível de eu ter dentro da minha casa e por que não né, se descobrir nessas pinturas a papelão? Porque eu não posso continuar. E foi isso que iniciou esse meu processo de criação de máscara. Então, vamos deixar de falar e colocar a mão na massa? <risos> Mas para colocar uma mão na massa, o que, que vai precisar, né, gente? Primeiramente, papelão. Por favor, usem papelão, porque é muito acessível. A gente tem em casa, por que não usar? Vamos usar tinta guache. Se você não tiver com tinta guache, tudo bem, fica super bonito também com o marrom do papelão. Muito bom. Tesoura, caso você tenha fia ou você já tenha em casa, então já é acessível. O pincel, a canetinha. Eu uso canetinha, mas é preferencial também. Caso você queira fazer um contorno, eu uso uma canetinha preta e fica super bonito, mas pode usar de outras cores. A régua, a cola, o lápis e a borracha. E é isso, vamos conversar. Então, na primeira etapa, a gente vai precisar desenhar o formato do rosto e os membros. Por exemplo, a orelha. Aqui eu desenhei a boca. E aqui eu fiz o nariz e os olhos. Depois de a gente desenhar e ir arrumando né, com uma borracha, a gente vai recortar. Então, gente, depois de recortar, aqui pelo menos ficou assim. O rosto, o nariz, as orelhas e os olhos. Agora, nesse momento, a gente vai pintar essas partes. Então, isso vai da sua própria imaginação. Se você quiser fazer desenhos étnicos, você faz. Se você quiser pintar olhos de vermelho e outros de rosa, você faz. Fica tudo a seu critério e é super interessante porque você vai redescobrindo e criando novas formas. Né, de você fazer uma máscara. Então, eu vou aqui pintar o meu de trago para vocês. Então, galera, aqui eu decidi inovar pintando cada parte do rosto de uma cor. E tô esperando secar, ainda não colei as partes, só coloquei por cima. Estou esperando secar para que eu faça um contorno nas formas do, do olho, né, faça a pupila, faça um contorno nas orelhas, na boca e no nariz. E assim precisa guardar secar. Então, galera, após a secagem das partes do rosto, a gente pode pegar a canetinha preta ou a tinta guache preta para fazer o contorno, os detalhamentos de cada parte. Por exemplo, o nariz, eu fiz esse contorno e dá um realce super bonito no desenho. Os olhos, orelha e a boca. Eu, particularmente, também acho muito legal quando o desenho não fica é, simetricamente idêntico, porque deixa a sua marca registrada, né? Faz parte do seu processo de criação. Então, gente, logo após você fazer o contorno das partes do rosto, você vai colar nos determinados lugares de cada membro. E caso você queira dar mais detalhamento no seu rosto, por exemplo, eu fiz os cílios e agora vou preencher a sobrancelha, também fica super legal. E é isso, galera, finalizando o vídeo. Esse foi o resultado da minha mini máscara, super fofinha, pequenininha, coloridinha. Tudo com unha determina essa máscara, né? E compartilhem com o Estudo Tear qual foi o seu resultado de máscara. Faça do seu tamanho, faça da sua forma. E compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com sua família, enfim, com todo mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.